O arco do continente escuro é sem dúvidas... Um dos mais insanos de toda a série de Hunter x Hunter... Por conta dos seus perigos... A força pura da natureza indomável... Que ignora o quão forte um caçador pode ser... Doenças, guardiões, animais selvagens... Armas botânicas... São apenas um pequeno fragmento do que realmente existe... Entre o desconhecido... E pelo menos... De uma coisa temos certeza Nossos protagonistas do arco foram escolhidos Kurapika e Leorio são os grandes estrelas confirmadas pelo autor E Kurapika já vimos o seu poder Mas e a Leorio? O protagonista esquecido Bom, e se eu te falar que já foi revelado o potencial de Leorio E ele é insano ao nível de ignorar alguns dos perigos do continente escuro Quer saber qual é a real força de Leorio? Deus eu vou falar nisso agora Fala galera, Wondro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje trazendo mais um vídeo de Hanta Hanta, Dessa vez falando do protagonista esquecido, Leório Pra quem só assistiu o anime, principalmente de 2011, perdeu muita coisa Tiraram muita coisa sobre o Leório, inclusive o seu potencial que já foi revelado, confirmado e sim ele é forte pra caramba Talvez, talvez seja aí o mais poderoso Entre os quatro protagonistas Mas assiste até o final desse vídeo Que você vai entender do que eu estou falando Se você é novo no canal, aproveita Pra se inscrever, se você já é um caçador Nível calamidade, dispara o like Pra dar uma força para esse vídeo e agora com vocês Tudo sobre os poderes de León Vamos lá galera Kurapika e Leorio são as grandes estrelas Confirmadas pelo autor Para o próximo grande arco Da série de Hunter x Hunter Porém, enquanto Kurapika Esteve sempre às margens Da jornada de Gon e Kirua Leorio passou despercebido O protagonista esquecido Mas não se engane Leorio é insanamente forte E isso é realmente confirmado pelo mangá Porém, quem viu apenas o anime Vai acabar se surpreendendo Em o quanto Leorio acabou sendo apagado Por ele enquanto Sim, o mangá lentamente construiu ele Para se Ser alguém como Gon, Kirua E Kurapika, insanamente poderoso E talvez o mais forte Entre eles, primeiro voltemos Ao seu passado, lembramos que Leório tinha um amigo que veio a morrer Quando eles eram crianças, porque Eles estavam em um bairro com Pouco dinheiro e não tinham condições De pagar o seu tratamento E aqui surge o seu sonho de se tornar médico Leório ainda se sente culpado Pela perda do seu amigo E quando Gon foi salvo por Aruka Leório se sentiu culpado, mas ...mais uma vez por não estar lá para a Gon também. Agora, Leório tem a chance de se envolver e salvar um dos seus amigos mais próximos... ...e certamente será a Kurapika que tem bandeiras negras de morte durante essa sua jornada por vingança. Mas ainda, Leório é dentre todos os que viajam em direção ao continente escuro... ...que tem o maior potencial de se dar bem lá, de ser bem sucedido naquele lugar. E para entender isso... Olhemos para sua construção, começando com a sua velocidade em aprender nem deixada nas entrelinhas. A menor maneira de vermos o potencial de Eleório é compará-lo com Zushi e fazermos uma linha temporal de aprendizado do Nen. Aprendemos com o Mestre Wing que Zushi, cujo talento para o Nen é raro... De 1 um entre 100 mil pessoas tem o seu potencial? Bom, Zushi levou 3 meses para abrir seus nós de aura e 6 meses para dominar o Ten. Agora, depois que Gon e Kirua aprenderam o básico de Nen como Gyo, Wing diz a eles que Leora ainda não havia nem mesmo começado o seu treinamento nem e isso é logo antes da luta contra Hisoka. Após a luta, Gon e Kirua voltam para a ilha da baleia e quando perguntado por Mito quanto tempo eles iriam ficar, Gon disse que ficaria na ilha por um mês antes de irem para York mil E se dissermos que Leório começou a treinar seu Nen não muito tempo depois que o wing contou a Gon e Kirua como os outros amigos dele estavam fazendo seus próprios treinamentos isso significa que ele é capaz de abrir seus nós de aura e aprender Ten em cerca de um mês em comparação com o Zushi que levou seis meses para fazer ambos. Lembre-se que isto pode ser até subestimado pois não sabemos quando Leório começou realmente seu treinamento Nen apenas que foi em algum momento de depois que o Wing disse a Gon e Kirua como os outros estavam fazendo seus próprios treinamentos. O que significa que ele poderia ter aprendido muito mais rápido que isso. Agora outra maneira que mostra Leorio como alto potencial é Hisoka. Hisoka é o tipo de personagem que só se interessa por pessoas que são fortes ou que tem potencial Para se tornarem fortes Se você não for uma dessas pessoas Ele vai te ignorar Ou pior, vai te matar rapidamente Como mostrado durante o exame de caçador Depois de testar algumas das pessoas naquele lugar Leório conseguiu impressionar Rissoko O suficiente para que Rissoko levasse Até a linha de chegada do primeiro teste Isto não é algo que Rissoko faria A menos que ele quisesse lutar com Leório Na linha de chegada Mas ainda, você vai perceber como o potencial de Leório é Insano quando você Nota uma pequena coisa deixada Mais à frente na história Quando você olha para o baú de brinquedos De Hisoka, que é um baú metafórico Onde ele guarda todos aqueles Que considera potenciais para um confronto Uma brincadeira Você vê que ele colocou o potencial de Leório ali Junto de Gon, Kirua, Kurapika, Kuroro, Feitan, Silva, Zeno e o próprio Jim Freaks Muitos fãs depois de terminar o anime de 2011 Pularam para onde o anime parou Mas o anime ele mudou muitas coisas no início da história E uma dessas coisas foi a remoção de muitos dos feitos de força mais impressionantes de Leório. A primeira vez que vemos isso é durante o arco da família Zojic Onde o Gon, Leório e Kurapika ele Treinaram para abrir os portões No anime são necessários todos os três Trabalhando juntos como uma equipe Mas no mangá Cada um deles abriu sozinho os portões com Leório Sendo o único capaz de abrir o segundo portão Que são 8 toneladas Enquanto Gon e Kurapika só conseguiram abrir o primeiro portão Leório é um emissor Tem 80% de uso potencial de aprimoramento E abrir o segundo portão não deve ser ignorado Uma pena que o anime retirou essa parte Outra vez que vemos Leório mostrar a sua força E que o anime retirou É durante o arco de York New Quando o Leório e o Gon estão ali enganando as pessoas para fazerem parte dos seus jogos. No mangá, o Leório ele participa do braço de guerra contra um oponente muito duro que o anime não adiciona. E o Leório conseguiu vencer facilmente, ainda quebrar o braço do cara. Agora, a maior chamariz de força do Leório é sem dúvidas Jin Freaks exaltando o potencial e as habilidades nem de Leório. O Jin, ao lutar contra alguns homens de Pariston, ele usou as habilidades de Leório. E aprendemos com Jin que Leório baseou todas as suas habilidades em. Seus estudos de medicina Vemos que uma das habilidades dele Ori, pode permitir que ele ataque Alguém à distância ou pior ainda Por dentro ele pode literalmente fazer Qualquer coisa dentro do corpo de uma pessoa E isso é muito perigoso No mangá temos a origem dessa habilidade, do soco remoto de Liorio, bem como as especulações sobre outras habilidades que ele provavelmente possa ter, que pode ser aplicada diretamente à medicina. Tenha em mente que a sua categoria natural é a emissão, enquanto acelerar habilidades de cura do corpo se enquadra no aprimoramento e as duas categorias são reconhecidamente bastante próximas, então é possível... Que o Leório também tenha aprendido ou vai aprender uma habilidade de cura bem adequada em algum momento. Mas bem, o seu soco remoto foi originalmente feito para destruir tumores onde a cirurgia não pode alcançar. Seu poder se encaixa perfeitamente com o seu sonho de se tornar um médico. Com muita prática ele pode realizar cirurgias sem ter que abrir o paciente. Operando diretamente nos órgãos através desse portal de Hatsu e praticamente em qualquer tipo de ambiente. Claro, ele também pode destruir alguém por dentro. Tudo à distância. O Jim fala sobre o potencial de Leorio com o E disse que conhecer Leorio foi a melhor parte da eleição para ele. E disse que Leorio tinha um enorme potencial. Lembre-se galera que Jim é um dos cinco principais usuários de Enem do mundo. E ele disse que Leorio tem um enorme potencial. E elogiou as habilidades dele. Isso mostra o quão poderoso o Leorio pode ser. Imitação é a mais sincera forma de elogio. E quando o Jim Freaks de todas as pessoas... Achou que as suas habilidades valiam apenas ser imitadas Não apenas uma, mas... Duas vezes, você pode ter certeza que isso é muito especial. Embora possa parecer que Leório não tem um talento como Gon, Kiru ou Quarto Príncipe de Serenidori, isso é um engano. Ele passou muito tempo da sua vida estudando para medicina, galera. Ele aprendeu nem poucos dias. O seu talento é maior do que um talento como o Zushi, que nasce entre 1 e 100 mil pessoas. Se Leório treinar duro, ele pode ser um bom suporte. Mas eu acho que é muito pelo contrário, que ele pode ser um lutador muito poderoso na linha de frente. Eu poderia ver. ...ele facilmente ser um dos emissores mais fortes no final da história de Hunter x Hunter. Quando o Pariston estava falando sobre os candidatos lá na eleição... ...ele disse que Leório não tinha a experiência... ...enquanto o não tinha poder. Isto significa que, segundo Pariston, Leório é mais forte que a Hunter de Três Estrelas... ...e atual presidente da Associação dos Caçadores, Shiddle. Claro que Shiddle não é uma lutadora, provavelmente... ...mas como disseram no Exame Hunter, você não se torna um caçador... Sem estar envolvido em algum tipo de luta. Leório pode se tornar uma potência dentro de alguns meses. Como qualquer pessoa com uma determinação feroz de se fortalecer na série. Secura Pica não é um exemplo mais brilhante desse fato. Eu não sei quem é. Leório pode não ter necessidade de crescer tão poderoso agora. Mas... As circunstâncias de Leório Vão exigir que ele se torne muito Mais forte em combate Ele absolutamente tem potencial Para fazer isso devido Ao seu talento natural latente Declarado em termos de Enem. com as Avaliações de Hisoka e Jim Freaks Com emissão ele pode Curar a fadiga, criar uma Besta neném. fazer cirurgias Ou mesmo exorcizar o Nen Com aprimoramento ele pode curar ferimentos graves E até ossos fraturados Como visto ali em Cora Pica, com a manipulação ele pode manipular corpos no nível celular Usando seu ultrassom Ele pode até mesmo dar um impulso de poder Como Shaunark. No entanto a verdadeira cereja do bolo é que Leore está prendendo Diretamente com Shiddle Alguém que é uma médica e caçadora de doenças Não só isso Mas ela é uma das 10 caçadoras De 3 estrelas que existem Na associação dos caçadores E é responsável pela equipe médica Do continente escuro Falando nisso existe também aquela erva desconhecida Que se diz curar todos os tipos de doenças isso coloca Leorio no topo De ser aquele que vai ser a estrela Desse arco Porque suas habilidades Vão ser as mais úteis Contra todas as calamidades Do continente escuro E é isso meus amigos Leorio um potencial enorme é de ser o maior emissor De toda a série Hisoka colocou ele na sua caixa de brinquedos Jim Freaks o elogiou diversas vezes, até copiou as suas habilidades. Eu acho que o Yohara, ele tem um potencial como Gon Kirua e Kurapika. Claro que depende de uma situação que o force a ser tão poderoso. Ele vai precisar lutar, principalmente no continente escuro ou para salvar o Kurapika. Eu acho que essas habilidades casam perfeitamente para lutar contra qualquer uma das calamidades. Visto que ele é um emissor, pode atacar a distância, pode causar danos internos, isso é um absurdo. Não tem como se defender disso, hein, galera. Poder. <risos> um poder e tanto. E é isso. O que você acha do Leori? Você acha que ele tem o mesmo nível dos outros protagonistas? Vai ficar mais como um suporte? Uma equipe de RPG formada por Togashi? Deixa seus comentários aqui. Ó. Adoro ler o que você pensa. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.